Olá, eu sou Josemira Silva Reis, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia, sou pesquisadora do grupo Gênero, Tecnologias Digitais e Cultura, uh, daqui da UFBA também, no Brasil, e gostaria de dizer que estou muito contente de estar nesse é meu minha estreia no, no GT de apropriação e... Estou muito contente de partilhar, de partilhar e agradecida de partilhar minha pesquisa. É, minha pesquisa tem versado sobre uh, uh, os processos de apropriação que grupos de mulheres têm feito das infraestruturas de TIC. Né? É, me interessa entender como é que essas mulheres têm uh, colocado valores e políticas dentro dessas tecnologias, nesses processos de apropriação. Uh, e também ela vem de uma inquietação de que, em que pese todo um processo nos últimos dez anos de visibilidade que a internet tem oferecido para grupos historicamente uh, silenciados, uh, os, outras controvérsias têm surgido também para esses grupos, sobretudo processos de violência, de vigilância e, e, e tudo mais. É, nesse sentido é que eu tem um, é, estabelecido um, um diálogo mais uh, estreito com esse universo de mulheres hackers. E eu, eu gostaria primeiro de falar o que, que eu tenho como... É, o, como eu entendo o, é, hackers, porque essa é uma discussão que também é, ela tem... Eu, te, eu tenho sido bastante questionada sobre esse termo, porque inicialmente hackers tão, são vistos como indivíduos como piratas cibernéticos que têm que têm uh, que são indivíduos que entram nos, nos sistemas para para invadir se apropriar de, de dados e, e na verdade essa é uma, uma visão bastante limitada, que foi bastante uh, espetacularizada pela mídia, uh, também por interesse dos governos, de criminalização desses indivíduos, mas a ideia é, é que hackers, esse termo tem, tem aí pelo menos 80 anos de, né, de, de conformação e tem a ver também com o um processo de indivíduos que já estavam entendendo é, lá na nos movimentos aí do, do final dos 50, 60, já estavam entendendo que a sociedade estava se digitalizando e que uh, a apropriação desses, desses artefatos uh, poderiam, sim, uh, contribuir para uh, uma maior atuação né, no, na política, na economia, em todos os processos sociais. Uh, então, nesse sentido, uh, que o Hackers... É, são nada mais do que indivíduos que dedicam com intensidade em comum a conhecer e modificar os aspectos mais internos de dispositivos, programas e redes de computadores. Né? É, alguns atores, eu gosto muito da ideia de alguns autores que falam que os hackers são pessoas que estão pesquisando os, as falhas dos protocolos é, sociotécnicos. E aí a gente consegue, dos sistemas sociotécnicos, Então, e aí a gente consegue entender que essas, esse processo vai parar muito mais além do que a informática. Algumas das contribuições, né, só para a gente entender né, a, a, as contribuições que, que esses grupos têm dado ao nosso tempo, é, tem a ver com a criação de um computador pessoal, é, foram hackers que contribuíram para o desenvolvimento da internet do jeito que ela que a gente conhece, o incremento da transparência e do controle social, né, é, episódios como Wikileaks, como um, é, o caso de Snowden, né, que tem mostrado os processos de vigilância dos Estados, do governo dos Estados Unidos e outros tantos governos, tem a ver com, com processos de hackeamento de sistemas, é, o movimento a software livre também, com a ideia de uma licença, a quebra dos direitos autorais é, e o um monopólio dos softwares e hardwares também, é, foi bastante importante, o, o sistema Linux que muitos de nós usamos é, gratuitamente tem a ver com, com esse processo uh, e também uma série de repertórios de ativismo que vemos no, no campo da, da, da criptografia, a criação de sites de petição e streamers e tudo mais. Não? Uh, e aí é isso, dentro dessa discussão, o que a gente percebe é que tem, o um, é, que, que se percebe é que os hackers não criaram apenas uh, tecnologias, mas criaram também políticas, culturas e valores é, para essas tecnologias, para esses espaços digitais. É, e dentre alguns das, do, do, dos valores mais apregoados por, pelos grupos hackers, mais partilhados e consensuados, estão a ideia de liberdade de expressão, ah, né? uma ideia de que, é, que quando, se você se apropria da, da internet, se apropria do computador, você consegue se, se expressar sem o, o cesseamento da, da, da mídia. Ah, a ideia de que, uma ideia de meritocracia que vem do, do processo acadêmico, né muitos hackers são engenheiros, o MIT foi um lugar, um, um primeiro celeiro aí de, de hackers, então a ideia de que não é necessário entrar numa universidade para se si ter conhecimento, desenvolver conhecimento, e sim você se dedicar, ser autodidata, né, então, na ideia dos hackers não depende de você ter diploma, de, ter ra de, de raça, de, de, você pode ser bom sem né, nenhuma, nenhuma dessas, desses, desse processo formal, desses processos formais, é, uma ideia também de, de defesa da privacidade dos indivíduos, né, para que eles possam exercer as suas opiniões, é, sua, essa liberdade de expressão sem, sem é, rechaçamentos, né, e uma ideia de horizontalidade, uma ideia de que todos que estão na rede têm igualmente é, possibilidade de, de opinião e de fala e tudo mais. É, e qual o problema com esses, com esses grupos, né? O que, um, algumas das críticas mais uh, contundentes é a ausência de diversidade nesses espaços, né? Sobretudo a ausência de, de mulheres, isso tem sido bastante tensionado nesse momento. Uh, aí a gente vai ver que apenas 1% da, da, da, das comunidades de software livre, né, e, e código aberto, é, é de mulher, é constituída por mulheres, é, de que existe uma média mundial de que só apenas entre 15% e 20% das mulheres estão na computação, que no Brasil isso é, ainda é menos, ainda 15%, menos de 10 mulheres em cargos de liderança nas empresas do Vale do Silício, e um, um, um dado bastante controverso é a ideia de que ne é, negros e, e, e latinos é, pessoas negras e latinas não passam de 10%, né? Em empresas de, como Facebook, Twitter, Google, Instagram e Microsoft. Algumas contabilizam apenas 4%. Então, é, e, e aí são pessoas negras e latinas, aí não está nem situado mulheres, o que a gente vai ver que é um, uma problemática, porque quando se fala desses 20% aí de mulheres mundial, a gente entende que são mulheres basicamente brancas ou, ou orientais, não? Ah, e aí daí vem uma discussão de, sim, por que que mulheres não estão nesses espaços? Por que indivíduos LGBTQI+ a mais não não são encontrados nesses espaços? Porque geralmente esses espaços são constituídos eminentemente por homens brancos e e, e jovens ah, e que falam muito bem inglês, que dominam muito bem inglês. Então ah, é, e nesse processo as mulheres têm se colocado para tensionar e alguns tantos estudos também esses lugares e, e o que se diz é que é, muitos esses segmentos não, tem, não não mostram muita identificação com esse estereótipo do hacker do nerd do geek que são né, indivíduos obcecados por computador e que vivem apenas essa esse esse universo Uh, a ideia também dessa meritocracia hacker é, costuma. É, com, alguns estudos têm apontado que a ideia dessa, dessa meritocracia valoriza muito mais características masculinas, né, a ideia de, de que para conseguir fazer valer um código, não seria só essa grande competência, como os hackers é, falam, mas tem a ver com uma autopromoção, com uma competitividade, uma persistência na defesa argumentativa, com corrigir publicamente colegas, características que historicamente, culturalmente, é, não foram toleradas, não foram incentivadas para mulheres e que isso também é, contribuiria para mulheres não se sentirem muito à vontade nesses espaços. E também o fato de que esses espaços é, apresentam um grande grau de toxicidade, de misoginia, onde, onde quando mulheres se expressam é, recebem bastante críticas ou são são descreditadas, desqualificadas e tudo mais. e a ideia também dessa liberdade restrita, dessa essa defesa pela pela igualdade, pela horizontalidade para a expressão, é, também tem sido bastante criticada, porque a gente sabe que existem grupos que são muito mais vulnerabilizados do que outros, então que essa liberdade precisa também ser situada. Uma outra discussão que, que, que aparece é que a privacidade que é tão defendida é, por hackers, como uma, um processo isonômico e global é, precisa ser tensionada num lugar de que, historicamente, essa privacidade ela, ela surge numa ideia é, que é só para homens, né? é uma invenção, essa privacidade é, é uma construção da modernidade, de uma modernidade colonialista que é, pretende legitimar algumas tantas assimetrias de poder de raça, de gênero e então, logo, essas, essas discussões sobre privacidade, sobre violência e tudo isso não poderia ser descolada da ideia de, de gênero, de discussão de gênero, de raça se, e, e não num lugar desse universal como os hackers têm é, proposto. E aí, o que, é que mulheres têm feito? Elas têm criado seus espaços, né? é, justamente pelo cansaço de... É, muitos grupos têm se dito cansadas de, de estar nesses espaços mistos, onde suas urgências não são ouvidas, onde suas competências são questionadas, onde é, homens sempre colocam mulheres num lugar de... de fragilidade, de conhecer pouco e, e também para a ideia de criação de redes de apoio, em resposta a tantos, tantos episódios de violência que vem se consolidando nos últimos anos, sobretudo para ativistas. Um, no Brasil, é, a gente, eu fiz um, um levantamento desses, desses, desses grupos de mulheres hackers e o que eu percebo é que a partir do, do ano de 2013 eles começam a se multiplicar. A maioria está no sul e no sudeste, onde há mais dinheiro, onde as pessoas são, as mulheres são eminentemente mais brancas e cisgêneras. Né? Então, a gente percebe que existem também controvérsias dentro desses grupos né, para serem debatidas, interseccionalizadas nesses processos. Uh, e aí, o que, que elas têm feito? É, algumas do, do, da, do, do, das estratégias são a criação de espaços seguros para aprendizagem, profissionalização e troca de experiências profissionais e afetivas, a produção de manuais de autocuidado, digitais, a reconfiguração de tradicionais eventos hackers, encontros trans-hack feministas, editatonas de Wikipedia, uh, hackatonas... A apropriação de softwares e hardwares como boats para mobilização e autodefesa, servidoras para hospedagem de sites e arquivos livres de vigilância, apps para o auxílio de jurídico e psicológico, a raspagem e produção de dados para a circulação de formação e auxílio de políticas públicas de gênero e a criação de outros trocos tecnológicos. É, o que a gente percebe, mais do que um, um processo de de apropriação de ações, porque essas ações são só algumas que eu estou citando aqui, mas o que a gente percebe é que todas essas ações estão muito vinculadas a um processo de estruturalização, de estruturação da, da violência em vários níveis da existência dessas mulheres nos ambientes digitais. Há estudos que mostram que mulheres negras são as mais afetadas por discursos de ódio né, aqui no Brasil, né? Uh, a gente tem uma, uma série de configurações. E, então, a ideia de uma... O que fica também para a gente questionar, para a gente trazer aqui para debater, é como mulheres vão conseguir dar respostas a, uma, uma, uma, a criação de uma ética se tem vivido nesse processo de... reativo de autoproteção. É, nesses ambientes, e que ética nós podemos construir em meio a essas estruturas, nesses processos de apropriação dessas estruturas. Agradeço. Uma boa, um bom trabalho para todos.